Só aqui no canal Viagem Motorhome Camicleta, vídeos em 360 graus. Curtam nossos vídeos e inscrevam-se em nosso canal! E aí povo da camicleta, estamos em Ponta Grossa, no Parque Estadual Vila Velha e vamos visitar mesmo, usando da nossa câmera 360 e aqui na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos vamos ler as informações do local então, arenitos os monumentos geológicos encontrados em Vila Velha são constituídos por uma rocha denominada arenito o arenito Vila Velha formado pela compactação e endurecimento de camadas sucessivas de areia pertencentes à unidade geológica denominada grupo Itararé a formação destes arenitos remonta a 300 milhões de anos, período carbonífero, quando a América do Sul ainda estava ligada à África, à Antártida, à Oceania e à Índia, formando um grande continente chamado de Gondwana. Nesta época, a região onde se localiza Vila Velha estava mais próxima ao polo sul e a temperatura média na terra era muito baixa, período que corresponde a uma das grandes eras glaciais do passado terrestre, denominada glaciação goldvânica, Permo-Carbonífera. o vídeo 360 graus possibilita ao observador escolher a melhor cena para isso precisa gerar o smartphone ou com o dedo conduzir a tela e no pc com o mouse fazer a sua escolha a qualidade da reprodução do vídeo depende muito do equipamento que você usa em equipamentos antigos não roda muito bem, mas nos modernos ela é perfeita. Se você quiser amanhã eu vou buscar pisa, menina no caroço do João Pisa menina, no do João, e se você quiser amanhã eu vou ver pisa menina no caroço do João. I'm que a gente vai fazer na vó Olha para cima Olha que bacana isso aqui Olha para cima só Marimonde, vai embora, atriz. olha só Eu, Rapaz É grande É grande Agora vamos lá pra frente Aqui é o índio ó, da lenda O índio da lenda Que de perfil Uhum. Aqui a frente do índio, e hum, Vai hum, em cima, isso aqui, parque Vila Velha. Onde maior? vamos para lá. É o bobão aquele da noite do, do museu, ele falou, A história do índio e da Índia é da época dos guaranis. E tupis. As terras da cidade de Vila Velha eram dos Guaranis e um chefe Guarani se apaixonou por uma Índia tupi. Olha, Esse amor era é proibido e por eles cima. ficarem juntos foram condenados a se transformar em pedra. Por isso a figura do índio e é da índia e a taça que representa o seu amor cara que canela estou a feia. Da forte a mãe, ele adalha, e acorda-se De olhar-se, que ganhei já estou a ele chama e já se De olhar-se, E esneu, as tuas, que te as que levas tu a que te alá o é la a, que, a que te o oh, que estou a feia. Lá forte e já dá-lá oh E acorda-se ya de olhar-se Káque-se, irmão, atalha-que estou, ó, afiá Lá forte a <tosse> e já dá-lá E acorda-se de estou que te Esteu estou te e este é o teu arquét gala. Doré a E este a taça. O vinho que estou Ah, não é a taça. <música> Aqui cada que. a filha. mãe. estou e estrevo estou aqui canado. estou aqui estou aqui serve que tem um inseto se aproximando, vem até a câmera 3D, fica bem pertinho ali, dá uma olhada, retorna, olha para mim e vai embora. Faz a volta, depois chega lá no outro lado. Vamos lá. Agora nós entramos dentro de um caminho entre as pedras. É canta, é uma É sim, parece a la Ponta Grossa, descobrimos porque que o nome é Ponta Grossa, mira Lilian, olhem para cima, parece um sorvete, não, e aí estamos cruzando aqui uma área fechada, Vamos ver, não tem mosquito ainda. E acho... Ali tem uma, escondida no meio das árvores. Estamos saindo. Acho que agora vamos ver a pedra que é mais procurada para visitação. E o nome dela é Taça. Estamos longe da taça! Ah, chegamos. Olha só, eu acho que é ali. É, tem até um ponto de, que bacana, hein? Essa ali é a tá. Ah, eu posso descer ali para olhar pelo outro lado? Então tá. Depois eu volto aqui quando o pessoal diminui as fotos. Vamos. É, então tá. Então vamos, voltemos. Voltemos. É pra lá eu vou pra minha terra. Eu vou pra meu lugar. Minha terra é a gavela onde canta o sabiá. Eu vou pra minha lugar. Meus amigos e querente. Eu vou pra meu lugar. Isso aí, olha que bonito. Vamos virar aqui, depois eu tiro uma foto dele. Sim, então tá. Vou encontrar com eles lá e vou botar um vídeo depois com eles lá no Peru. Ah, tá. aqui, aqui a gente vai contornando a, a taça. Ela é bonita. É uma grande taça. Diz que o guia que traz a gente a taça serve champanhe no final. Sim, eu pedi vinho, disseram que vinha champanha. não Então, isso aí é o um monumento maior. Vou tirar uma fotinha aqui. é o... outro guia que foi com a gente lá, não me lembro. É o Morici, isso mesmo. Murici que era pra nós te comprar. Não, eu disse que ele ia servir ele. O que ele disse. Fica aqui paradinha aqui assim. Ele disse que não era ele que, que ia. Ele disse que pode é. sobrar que não vai ser nenhum detalhe. <risos> Fica ali na árvorezinha Aí. Se essa torre crescesse por cada foto, ela já era do tamanho de um arranha céu né? Verdade. Então tá, aí tá ficando ela pra trás, ó. Ah, né? aí, parece uma cara ali com uma boca, aquilo ali. Cada formação tem uma, uma tem história. É mob, né? uh -huh. Cada que pessoa via de um jeito, né? Ah, meu Deus, aquilo lá parece um... não sei o que que parece. Já deram o nome pra aqueles troços lá? Ali parece uma tartaruga? É, aquele lá de cima, lá, lá ó. O ah. que que é? Ah, não sei o que que você achou, um camelo? Doromedário? É, pode ser. Tem duas córcovas, né? Aham, uhum, em cima, né? Então pode ser o dormidário. É. Pode ser tanta coisa, né? É verdade, melhor não nem é dizer o que pode parecer. <risos> <risos> né? É pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Aí o motorista trouxe ele até a casa e faltou com o velho lá concepção, tá bom? Aham, eu vi ele passando no é. ônibus. É o suficiente, porque senão ele cansa muito. É, na realidade aqui já é um pouco mais puxadinho pra, a, pra andar, né? Aham. Uhum. Então tá. Aonde é que começam as pedras mesmo? Aqui. Mais pra frente. Vai pra frente. É, tá. Então vamos lá. Vamos ver lá na frente. Como é que é o nome dessa parte da trilha? Vamos na trilha do bosque. Bem calçadinho para frente, tranquilo e só a lomba baixo, né? Ô oh, mulher, vamos dançar. Ô oh, morena venha aqui. Descer essa escada aqui, mulher. Vamos dançar. Ovo da véia morena. Vem a quebrar. O voda meia. O mulher vamos dançar. Olha aí. olha a fenda aqui na direita. Vem a quebrar. O voda vem a mão está tão convite que começar a dançar. Dançando o muito alto. Olhem pra cima. Que beleza. Eu falei, mulher, vamos dançar. Ele tem uma ponte ou o que que é? assim, a gente só viu a bundinha dela, na verdade, né? É. Ela tava de costas, aí a gente parou e ela saiu. Aqui nós estamos a quantas metros mais ou menos do final? A metade da trilha. Boa. Aqui a gente tem uma rocha que caiu no ano de 2002. Foi Olha uma tempestade só. que deu aqui e ela acabou caindo. Era uma trilha aqui também. Aqui era uma trilha? Era uma trilha, ela vai sair lá. Trilha. Trilha. Ah, meio impedir aqui. tentando ouvir os pássaros. ai Provavelmente é que isso aí é outra trilha. Aí que bacana esse lugar. Vamos tirar uma foto aqui. Né? Aí eu vou fazer uma melhora. Terminando então a trilha do bosque. No passeio do Parque Vila Velha E a Lilian tá ali na frente, me esperando, fazer uma foto aí, show? Aí, tá ficando boa essa foto? Tá olhando a foto? Bate a foto e olha Então tá bom Aí ó, terminando a trilha, isso aí, é. é isso aí, ó. terminamos o passeio, deixa eu fazer uma de você. Beleza! Show da natureza! Show! Show! Show! Não é chão! Pô, se fosse chão, como é que era? Chão! Chão! Chão! chão. <risos> Fala! Não, lá não Então tá, chegamos. Aqui tem mais um centro aqui. Ó, pessoal gosta de tirar foto ali embaixo. Aí, o povo tá ali tirando foto. aí! aqui, amor! Cadê a Lili? Eu não marca vou É? Chega mais perto aqui fazer um flashzinho tipo, ó. Olha os bichos, olha os bichos. Isso aqui assim, tirar com dois anões, cara. Mais pro ladinho aqui, eu pegar dois anos. Né? Aí, não, do jeito que estava estava melhor. Assim. Aí, muita luz. Vou botar um... É Entendou?